Boa tarde galerinha Bom, vou fazer agora um vídeo para vocês Mostrando como colocar O é, um microfone Dentro do capacete Vou pegar meu capacete dando aqui um, um LS2 Surradinho, mas, mas é meu e o microfone é esse aqui. É um microfone da Leadership. Vamos abrir. É um microfone do tipo headset. Desses que vende na, na, na rua. Esse aqui, particularmente, comprei em uma loja aqui no shopping em salvador, mas não é nada caro não, esse aqui custou acho que 10,90 bom, você vê que ele é ele tem a haste o fonezinho para ir pro o o microfone uma captação muito boa, uma captação mono não comprem microfone estéreo o microfone estéreo precisa de dois lados você só vai trabalhar com um canal de áudio Bom, e aqui está ele, né? Bom, primeiro passo é o seguinte: ele tem o fone e ter o microfone. Ele tem dois plugs: o plug do, do fone, e esse é do microfone. Então, o que, é que você faz? Você solta, e aí vai pegar o seu amigo o estilete, e vai, ó, fone. Taca ali, pá. Você só precisa de um plug, idealmente de um plug, um plug. Se você tiver dois plugues, você pode se confundir. Eu já fiz muito isso, de na hora de filmar, você coloca o plug errado. Você pega o plug do do, do fone e joga na câmera. Você faz o vídeo, fala pra ah, caralho. Depois, cadê? Cadê o áudio? Não, tem áudio. É é irritante, no mínimo irritante. Então, com o Fone já separado. A gente vai agora para o um capacete. Vou pegar cá. Me acompanha aqui. É o seguinte. Porra, deixa eu fazer o seguinte. Todo mundo sabe o que eu trabalho, né? Mas. Vamos colocar outra coisa aqui, né? Uma, uma musiquinha e uma página qualquer aqui. Olha lá eu vi lá dueto tax tá quebra barragem voltando no microfone você tá vendo cá né Aí a gente vai soltar aqui tá vendo e o microfone joga aqui ó tá vendo tranca Cadê? Ah, caralho Pronto, fechou Sabe como é que fica? Então aqui ele pega seu áudio Você falando E o plug, você vê que ele, ó, o cabo. Tá aqui para fora. Hein? Fica um cabo enorme. Então o que, é que você faz? Você dobra ele e joga para dentro do do capacete. Pra fazer isso? Bom, voltando cá. Então temos aqui o microfone já acoplado o fio, tá aqui dentro, já dobradinho. E aqui é o plug que vai descer até a sua câmera, até a sua GoPro. Você vê que ele fica aqui ó. Pertinho. O quê? Conselho, não deixem esse fio muito grande. Porque o que acontece? É, pode enganchar na moto. O meu microfone anterior enganchava muito no banco da lander. Ou então era na asa. Então isso era, era rotineiramente o que acontecia. Então eu saia da moto e ele prendia. Eu não puxava eu aquele tombuzinho. Resultado. Em menos de 3 meses. O, o, o microfone começou a dar interferência. E cheguei a perder dois vídeos. Fiz o vídeo e não tinha aula. Bom galerinha. Então é isso aí. Espero que tenham gostado. De volta para o lugar. E é isso aí. Até o próximo vídeo. Olha